Eu precisaria de mais ou menos uns seis dias para falar para vocês sobre direito autoral de maneira completa e consistente. Não temos esse tempo, infelizmente, então vou me ater a algumas questões que me parecem mais centrais. Fiquei muito feliz quando recebi a, a revista especial sobre direitos autorais e o que eu pude, pelo que eu pude folhear agora, em pelo menos três artigos. Acho que é muito complementar a várias das questões que eu vou falar aqui. Então, eu recomendo fortemente, uma vez que eu não tenho tanto tempo assim, eu recomendo fortemente que vocês leiam a revista após a minha apresentação, né, após o dia de hoje, porque vai ser bastante ilustrativo ou, pelo menos, vai consolidar mais alguns dos argumentos que eu quero apresentar aqui para vocês. Então eu vou começar tendo que voltar um pouquinho no tempo é, e voltar aos anos 80 ou 90 do século passado para fazer uma contraposição entre como a gente lidava com bens culturais 30, 20 anos atrás e como nós lidamos hoje e por que, que há essa diferença. E.T. é um filme que todo mundo viu, eu imagino, né, quem não viu, veja, porque quem não viu está com uma lacuna indefensável na sua carreira de, de espectador cinematográfico, porque E.T. é um clássico moderno, né, um filme absolutamente imperdível. E.T. foi lançado nos Estados Unidos no dia 11 de junho de 82, o tempo passa, né, a gente talvez nem se dê conta de que lá se vão 30, quase 35 anos do lançamento de ET nos sementes. Bom, foi lançado no dia 11 de junho de 82, lá. E aqui no Brasil, foi lançado, era para aparecer, por algum motivo não está aparecendo, mas não tem problema nenhum. Eu conto para vocês. É, foi lançado no Brasil no dia 25 de dezembro de 82. 11 de junho, 25 de dezembro do mesmo ano, de seis meses depois. Ok? Pode não parecer tanto, né? Seis meses, razoável. Só que se, hoje em dia, um filme do porte do E.T., que todo mundo sabia que seria um sucesso extraordinário e foi, durante muito tempo, foi a maior bilheteria de todos os tempos, né? até de Tamiki, né? ou seja, durante 15 anos, até foi a maior bilheteria de todos os tempos. Se, hoje em dia, um filme do porte de E.T. demorar seis meses para ser lançado no Brasil, nem precisa mais lançar, né? Todo mundo já vai ter visto, né? Todo mundo já vai ter baixado, na internet, comprado no cabelô, enfim, todo mundo já vai ter tido acesso a, a esse filme. O que talvez seja mais surpreendente e muito esclarecedor, é que o filme foi lançado nas locadoras nos Estados Unidos, no dia 27 de outubro de 88, seis anos depois. Como é que a gente explica uma lacuna de seis anos entre o lançamento do filme no cinema e o lançamento do filme em VHS. Né? Não existia DVD. Muito simples. Porque até o surgimento da internet, quem detinha o controle de cópias físicas detinha o controle do acesso. Toda a teoria do direito autoral, construída a partir de 1710 na Inglaterra, mas sobretudo com a criação da Convenção de Berna em 1886, que é o tratado internacional mais importante na matéria, inclusive até hoje. Né? A nossa lei de direito autoral, assim como a lei de qualquer país do mundo, é regulada por um tratado criado em 1886, que foi revisto pela última vez nos anos 70, quando a internet ainda não existia, e é por isso que não tem como dar certo, né? Óbvio que não tem como dar certo. Toda a teoria do Direito Autoral foi construída com base em um único grande pilar. A preservação do controle de acesso a cópias físicas. Então, eu, ao longo do século XX, nunca dei acesso a textos, ou a música, ou a obras audiovisuais. Eu dava acesso a livros impressos, a LPs, a CDs, a fitas de VHS, a DVDs, ou seja, eu dava acesso a cópias. Quando surge a internet nos anos 90, a indústria cultural perde seu único grande pilar, que é o de controlar a cópia, porque as cópias deixam de existir. E aí a gente passa por uma enorme revolução, que é a revolução tecnológica que todos nós conhecemos nos anos 90, quando a cópia, que era algo difícil, de qualidade baixa e de custo alto, passa a ser algo que é feito com enorme facilidade, com um custo muito reduzido e qualidade muito alta. Ou seja, eu não dependo mais da cópia física para controlar o acesso. Porque o acesso é feito independentemente da cópia. É assim que funciona o ambiente digital, todos nós sabemos disso. Quando a gente entra nos anos 2000, passa a haver uma apropriação dos meios tecnológicos por nós, pessoas comuns do povo, que antes não tínhamos a, nem mesmo a técnica, nem mesmo os recursos financeiros para fazermos as cópias de textos, de músicas e de obras audiovisuais com qualidade alta e custo baixo, porque se você se lembra nos anos 80, eu sempre gostei muito de livro e muito de filme. Para fazer uma cópia em videocassete, você precisava de dois videocassetes. Um videocassete custava 2 mil dólares. Você precisava de dois videocassetes. É, você precisava é, de fitas de videocassete para copiar, tinha que conectar um vídeo no outro, era uma trabalheira enorme, né? As fitas tinham que ser rebobinadas, embolavam o videocassete, você tinha que limpar o cabeçote, vocês se lembram disso? O mundo era selvagem, o mundo não era civilizado ainda, né? como nós entendemos a civilização atual. Era um outro mundo. Só que quando a gente chega no ano 2000, passa a haver uma apropriação dos meios tecnológicos por nós. E aí nós chegamos no seguinte cenário. Essa aqui é uma foto muito curiosa de um momento em que se esperava o anúncio de um novo Papa. O Papa João Paulo II havia morrido e se esperava o anúncio daquele que viria a ser o Papa Pedro XVI. E esse foi o um cenário da espera, do anúncio do Papa. Oito anos depois, como todos nós sabemos, o Papa Bento XVI renunciou, e se esperava de novo o anúncio de um novo Papa, que veio a ser o atual Papa o Papa Francisco. E oito anos depois o cenário era este aqui. Como vocês podem ver, consideravelmente diferente. Todos nós hoje em dia, que temos um celular comum no bolso, nós somos capazes de escrever livros, de compor músicas, de fazer vídeos de disponibilizar todo esse material para quem estiver disposto a ler, ouvir, ver. Mas não só. Nós também somos capazes de ter acesso a textos e músicas e obras audiovisuais de outras pessoas. E modificar essas obras. E difundir essas obras. Só que nem sempre aquilo que a gente faz é aquilo que a lei permite. Só que, vocês não têm dúvida, a vida muito maior do que o direito. E fica o direito lá tentando regular os atos da vida, mas as pessoas não vivem em função exclusivamente do direito. Elas vivem também em função das permissões tecnológicas. Então, nessa década, nessa primeira década dos anos 2000, a gente vê surgirem algumas iniciativas na internet, como, por exemplo, páginas de blogs onde você pode publicar textos. Né, como o Blogger ou o WordPress, você passa a ter como uma ferramenta diária redes sociais como o finado Orkut, ou o atual Facebook, em que você começa pela primeira vez a compartilhar é, fotos isso em, em uma escala global, né, isso não, não era possível antes. Apesar do Orkut só permitir 12 fotos, se vocês bem se lembram, na sua configuração original. Depois expandiu, mas se você quisesse colocar 13, não podia, tinha que tirar algum outro, incluir a que você queria. E, bom, redes sociais e o YouTube para vídeo e Twitter para é, links ou comentários curtos, é, o Flickr né, para fotos, o Instagram para fotos, o Pinterest, que eu não sei muito bem para quem serve, mas, enfim, deve ser de alguma coisa. E o Snapchat, que eu não sei usar, porque eu acho que quem tem mais de 25 anos simplesmente não consegue entender como o Snapchat funciona. Bom, é, todas essas permissões tecnológicas que vão nos fazer ter acesso a meios tecnológicos muito fáceis, de manusear tirando o Snapchat, muito simples muito baratos que permitem criar e compartilhar e até aí tudo bem eu criar e compartilhar não gera nenhuma em regra, né? não gera nenhuma perplexidade diante da lei se a obra é minha e eu criei eu, eu crio e compartilho do jeito que eu quiser mas não é só isso porque como vocês sabem, tão bem quanto eu a internet tem uma de suas principais características permitir o remix, permitir a criação a partir de obras alheias, permitir a criação pela manipulação de obras de outras pessoas, pela composição de mais de uma obra, pela apropriação da obra de terceiro na sua própria obra. e tudo isso daqui a, a, a seu favor, do seu lado, né? você tem a tecnologia do seu lado para permitir que novas obras surjam, surjam derivadas de obras de terceiros. Mas isso não corresponde exatamente ao que a lei permite. E eu, alguns casos são, são muito interessantes, eu acabei de me lembrar de um agora, que tem a ver com livros. É Jorge Luiz Borges, né? todo mundo conhece Jorge Luiz Borges, faz 30 anos agora que ele morreu, o Borges tem um livro muito famoso chamado O Aleph. E esse livro, O Aleph, como todos os livros do Borges, é um livro muito, muito fininho, porque ele escrevia só contos e poesia, e não escreveu um romance. E ele, então, publicou né, O Aleph, que foi, talvez seja o seu maior sucesso, é um livro de 140 ou 160 páginas. E, na Argentina, há, recentemente, um escritor jovem chamado Pablo Caciadro, Leu o Aleph, gostou, como é comum, né? é um livro muito bom, ele gostou, mas ele achou que o Aleph era um livro muito fininho, e decidiu escrever um livro chamado O Aleph Engordado. Então, ele pegou o Aleph, e para cada parágrafo do Borges, ele incluiu um parágrafo dele mesmo. Isso é um remix. Só que, será que a lei permite fazer isso? A Maria Kodan, a viúva do Borges, processou o Pablo. E nota de rodapé é muito curiosa. O juiz de Buenos Aires, diante daquela ação judicial, pediu para Maria Kodama provar que o Borges havia escrito o Aleph. Então, vejam que a perplexidade diante do direito autoral e da ignorância, né, no sentido preciso da palavra. Coração, o direito autoral é mundial, como inclusive eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, não é só no Brasil. Mas um juiz pedir para alguém provar que o Jorge Luiz Borges escreveu o Aleph é como você, um juiz pedir para provar que Jorge Amado escreveu Gabriela Cravo e Canela ou Tieta do Agreste. Né? Assim, é uma coisa tão óbvia que causa espanto que alguém tenha pedido prova disso. Bom, é, tudo isso que a tecnologia nos permite acaba gerando é, alguns questionamentos diante da lei quantos de vocês já de alguma maneira recorreram à lei brasileira de direitos autorais pode levantar, tá, não vou fazer perguntas assim, ah, então o que, que você acha não vou perguntar, só para eu tenho ideia porque okay. poucas pessoas, né, diante da, da quantidade dos presentes. É, o que é curioso, porque eu imagino que se vocês estão aqui interessados nesse assunto, é porque vocês trabalham com bibliotecas ou com arquivos, né? E como vou para vocês, esse é um dos grandes problemas: que o direito autoral não seja mais discutido. Não seja discutido mais do que é. Tem uma razão para não ser tão discutido. Até os anos 90, o direito autoral só interessava a quem produzia música, texto e filme, de modo geral. Por quê? Porque era muito caro, porque era muito difícil. Quando a internet ressignifica tudo, o direito autoral sai de ser uma disciplina periférica para ficar no centro do mundo. Porque hoje, quando qualquer um de nós entra na internet e copia uma foto, ah, gostei dessa foto, achei essa foto, bonita e faz essa cópia faz a cópia dessa foto para o seu computador há uma infração potencial à lei de direitos autorais ou seja, o direito autoral que não é uma matéria relevante na prática porque dizia respeito a poucas pessoas passa a ser uma matéria indispensável para todos nós porque todos nós estamos imersos no direito autoral no momento em que nós nos conectamos à internet, lembrando que a internet já não é mais um lugar aonde você vai quando você entra no computador, porque a internet está em todos os lugares agora, inclusive no seu celular. Você não precisa mais... Ah, lembra? Alguns anos atrás era... Eu vou entrar na internet. Aí você entrava na internet e saía da internet. Acabou, eu não quero mais ficar aqui e sair da internet. Isso não existe mais, porque agora, toda vez que você recebe uma mensagem de WhatsApp, você está na internet. E toda vez que me gente manda uma foto, pelo WhatsApp, o seu celular faz uma cópia dessa foto. Será que há alguma infração a direitos autorais aí? Então, nós vamos ter que lidar agora, talvez, com uma das questões mais difíceis com as quais nós temos que lidar na contemporaneidade, que é como que a produção cultural, que não é trivial e que não é pouco, vai vai ser conciliada com regras de direitos autorais criadas no século XIX. Isso não é fácil. A nossa lei é de 98, e, portanto, ela surge já com a internet comercial funcionando, mas não é a internet que a gente conhece hoje. É outra internet. E, além da verdade, nem o Brasil está preparado, nem país nenhum do mundo está preparado para responder à grande pergunta, que é como eu equilibro a remuneração aos autores e o acesso pela sociedade. Porque o direito autoral sempre foi uma busca por isso. O direito autoral sempre foi uma busca para encontrar esse ponto em que os autores são remunerados e continuem a ser remunerados, porque a remuneração é um estímulo, mas vejam só, a remuneração não é indispensável. Quando começa essa conversa de que há ah, sem direito autoral, vai acabar a produção cultural, isso não é verdade. Isso só seria verdade se a produção cultural só tivesse tido início em 1710, com a primeira Lei de Direitos Autorais. E olha quanta coisa foi produzida antes de 1710. E olha quanta coisa é produzida ainda hoje, independentemente de direitos autorais. A Wikipedia inteira é produzida sem que ninguém nem receba por isso, nem tenha seu nome indicado como autor que é um dos grandes tabus do direito autoral, que é o direito moral de paternidade, né? de ter o seu nome indicado como autor. Bom, é... eu tinha um professor de Direito Internacional Público que falava uma frase que para mim faz muito sentido e que é muito feliz. Estamos em crise quando o velho não existe mais e o novo não existe ainda. E o direito autoral hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é um direito autoral no meio da crise. Porque as leis mundiais, né, dos diversos países é, que tratam de direitos autorais, não dão mais conta da tecnologia é, e, e desse balanço, né, desse balanceamento entre a proteção do autor e o acesso por parte da sociedade. E não tem nenhum país até agora que tenha conseguido superar esse momento de crise e criado uma lei de direito autoral fala, que, que, que dê conta, né, que o país possa se orgulhar e dizer essa lei resolveu o um problema entre a remuneração do autor e o acesso por parte da sociedade. O Brasil teve duas leis de direitos autorais. A primeira é, começou a vigorar em 73, foi até 98. O momento de vigência dessa lei é o momento em que eu ainda dependo dos bens materiais. Para eu ouvir música, eu preciso de disco. Para eu ouvir filme, eu preciso ou do cinema, de um projetor, ou de uma fita em VHS. Para eu ouvir livros, eu preciso de um texto em papel. Eu preciso do papel, eu preciso da impressão. Em 98 surge a nova Lei Brasileira de Direitos Autorais, que é a lei atualmente vigente, e é uma lei que já surge num outro momento. Porque, no que diz respeito à música, nós já temos CDs. Ou seja, já há música digitalizada, que independe do meio físico. No que diz respeito a filmes, nós já temos DVD. No que diz respeito à internet, ela já existe no Brasil. E é nesse cenário, veja só que é curioso. É nesse cenário de digitalização que a Lei Brasileira de Direitos Autorais de 98 dá um passo importante para trás. Porque a Lei de 73 permitia, por exemplo, uma cópia privada para uso do copista, daquele que faz a cópia uma cópia integral da obra. E a Lei Brasileira atual não permite isso, como vou mostrar para vocês. Gente, a internet é uma máquina de fazer cópias. Se a internet, que é uma máquina de fazer cópias, começa a operar comercialmente no meio dos anos 90, é surpreendente que a Lei Brasileira de 98 venha a impedir justamente aquilo que a internet mais permite que seja feito que é uma cópia integral. Isso não faz nenhum sentido. Eu volto a esse assunto daqui a dois minutos. Em 1998, surge então a Lei Brasileira de Direitos Autorais, que é uma lei, como já falei, como todas as outras leis do mundo, uma lei que depende de um tratado internacional de 1886, que foi revista em Paris pela última vez em 1979. Ou seja, antes da internet surgir, antes de surgir, o instrumento que mais impactaria nos direitos autorais na história da humanidade e não foi possível até agora reformular esse tratado internacional para tornar adequado ao tempo presente infelizmente nós não temos tempo para tratar de aspectos muito é, detalhados da lei mas algumas coisas eu queria mostrar para vocês e agora eu vou entrar em, em questões mais precisas que talvez sejam fundamentais para o ofício de vocês, né? pela razão que vocês estão hoje aqui. Quando você lê a Lei Brasileira de Direitos Autorais, você vai ver no artigo 29, Gente, eu não vou passar artigos, tá bom? Porque senão ninguém vai aguentar. E falar de duas horas da tarde é ter que lutar contra o sono pós-almoço. E se eu começar a mostrar muitos um artigos de lei, eu vou perder e eu não quero. Então, o que eu vou mostrar para vocês são apenas Conjuntos de ideias que a Lei de Direitos Autorais nos traz. Quando você olha o artigo 29, está escrito lá o seguinte. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra por quaisquer modalidades, tais como. O que a Lei está querendo dizer é que, para você usar uma obra de outra pessoa, você precisa de prévia e expressa, desculpa, prévia e expressa autorização. De quem, diz a Lei do autor, é verdade isso? Não, não é verdade. A lei está errada. O legislador cometeu um erro. Porque eu não dependo de prévia e expressa autorização do autor. Eu dependo de prévia e expressa autorização do titular do direito autoral, que pode ser do autor ou não. Porque o autor pode ter transferido seus direitos patrimoniais para um terceiro. E se ele transferiu os direitos patrimoniais, ou seja, seus interesses econômicos na obra para um terceiro, é desse terceiro que você tem que pedir autorização e não do autor, porque ele não pode dar autorização atualização sobre o direito que ele não tem mais. É como se você tivesse um apartamento e vendesse esse apartamento para o um terceiro. Se agora alguém quer alugar esse apartamento, vai pedir de você ou do terceiro? Do terceiro, porque ele é agora o proprietário, não mais você. Bom... Ainda assim, né? depende da autorização prévia e expressa do titular, a autorização da obra por causa da modalidade traz tá como? Reprodução parcial ou integral? Pelo que está escrito aqui, eu preciso de uma autorização prévia e expressa, até mesmo para reproduzir parcialmente. O que isso pode significar? Será que eu preciso de prévia e expressa autorização para fazer cópia de uma página? É o que está escrito aqui. Então, eu preciso, para copiar um pedacinho de uma música, de prévia e expressa autorização, eu preciso para copiar um capítulo de uma novela de prévia e expressa autorização, de uma página de um livro, é o que está é escrito aqui. A esse capítulo que é como a gente chama o início do artigo, saem-se mais nove itens. Não vou meter esses nove, o mais é importante é vocês entenderem o espírito da lei. Vou só mostrar para vocês. Depende ainda de prévia e expressa autorização, do titular, a utilização da obra por qualquer modalidade, tais como edição, adaptação, tradução, inclusão de fonograma ou produção audiovisual, distribuição quando a distribuição não for intrínseca ao contrato firmado, distribuição para oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas, etc. Utilização direta ou indireta da obra mediante representação, recitação ou declamação. Será que um professor de literatura não pode declamar uma poesia em sala de aula sem prévia e expressa autorização do titular? Inclusão em base de dados, armazenamento em computador, qualquer outra modalidade de utilização existente ou que venha a ser inventada. Acaba assim o artigo. Aliás, um artigo muito curioso. Se vocês forem ler com atenção, vocês percebem o seguinte... Depende de autorização prévia e expressa do titular, a utilização da obra por quaisquer modalidades. É um artigo exemplificativo, não é? Tudo que vier depois é uma lista exemplificativa, porque é qualquer modalidade. Tais como, duplamente exemplificativo, que termina com quaisquer outras modalidades, é um verdadeiro transtorno obsessivo compulsivo do legislador para informar ao legislado o seguinte se você quer usar a obra alheia para qualquer forma que você possa imaginar você depende de prévia e expressa autorização em tempos de internet qual é a chance disso dar certo? óbvio que nenhuma zero, né? mas a lei tem, vejam só isso é muito importante a lei tem que proteger o autor, mas tem que proteger também a sociedade, os usos livres, as permissões sociais. E, para isso, a lei vai criar um sistema duplo, um sistema de proteção ao autor, que é esse daqui. Mas os direitos patrimoniais, que são os direitos de exploração econômica da obra, não podem ser direitos absolutos, porque direitos patrimoniais nunca são absolutos. Eles sempre terão que ser ponderados com outros interesses, e os outros interesses são os interesses nossos, de poder usar obras alheias, sem pedir autorização. E isso é o cerne do sistema das limitações aos direitos autorais. Quem aqui já ouviu falar em limitações aos direitos autorais? Pode levantar a mão, não vou fazer perguntas, Júlio. Poucas pessoas. Para quem trabalha com bibliotecas, conhecer as limitações talvez seja a coisa mais importante. O nome limitação aos direitos autorais é autoexplicativo, não é? O direito autoral é o direito que protege o autor, mas esse direito não é absoluto porque ele é limitado. E ele é limitado em favor da sociedade. E aí eu queria mostrar para vocês, o é, nosso sistema de limitações está na lei dos artigos 46 a 48. São 13 as hipóteses de limitações, algumas muito relevantes para vocês, outras não. Nós não temos tempo de analisar as três e, por isso, eu vou me ater a apenas quatro. Das quatro, algumas são relevantes para vocês e uma, pelo menos, não é que ela seja relevante. É que ela é, talvez, a limitação central e, vai, e eu vou falar sobre ela para mostrar para vocês o que, que o legislador está buscando com as limitações. Talvez seja o assunto mais importante do direito autoral das limitações. Prevê o artigo 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais. Ora, se não constitui ofensa, é porque pode. Né? Não está ofendendo o direito autoral, é porque você pode fazer. E você pode o quê? Item 2. Reproduzir em um só exemplar pequenos trechos para uso privado do copista desde que feita por este sem intuito de lucro. Então, você pode reproduzir. Lembra aquilo que parecia que não podia reproduzir nenhuma página porque estava escrito depende da utilização prévia, expressa e titular, a utilização da obra por qualquer modalidade tais como um Reprodução parcial integral? Não é bem assim. Porque se a reprodução for feita nestes termos, ela é permitida. Vocês certamente já ouviram, em algum momento da vida, alguém dizer que um livro só pode ser copiado em até 10%, não ouviram? Já ouviram, não é? Onde é que isso está escrito? em lugar nenhum, isso jamais esteve escrito em qualquer lugar, você já deve ter ouvido ah, uma música pode ser copiada em até sete compassos, 16, um filme pode ser copiado em até 30 segundos, isso, olha, tudo isso está junto com os unicórnios, com essas coisas assim que a gente já ouviu falar e nunca viu, porque isso não existe. O que a lei permite, e quando eu digo que a lei deu um passo atrás, deu um passo atrás aqui. Porque ela permite você copiar apenas uma única vez, pequeno trecho, para seu uso privado, desde que você faça cópia e não haja intuito de lucro. Ok, uma única vez você fazendo a cópia, sem intuito de lucro, para uso privado, tudo isso seu entendo. Mas o que é pequeno trecho? Ninguém sabe. Ninguém sabe. O que é lucro também é discutível. Também é discutível. Lucro direto ou indireto? É discutível. É... Quando a gente se depara com um artigo como esse daqui, a gente vê como o legislador está se metendo onde não tem que se meter. Porque todo o sistema de direito autoral foi concebido, eu falei para vocês, para regular a circulação da obra. Aqui a obra não está circulando. O direito autoral não tem que se meter em âmbito privado dentro da minha casa. Eu faço o que eu quiser. Além disso, é, vejam só. A lei está me permitindo fazer cópia apenas de um pequeno trecho. Quem fiscaliza? Não dá para fiscalizar. Não é? é? Se você compra o um gravador de CD... E copia um CD de um amigo seu, um CD vendido numa loja, para uma mídia virgem, para você ter uma cópia do CD, ou copia o conteúdo do CD para dentro de um iPod, ou o conteúdo do CD para dentro de um iPhone, ou o conteúdo do um CD para dentro de um computador, e você pode substituir CD por DVD, por livro. Quem descobre que você está fazendo isso? E é, é no mínimo estranho, para não dizer vergonhoso. Que o legislador tenha criado um artigo que carece tão brutalmente de eficácia social. Porque qualquer aluno de direito de primeiro período sabe que a lei existe para tutelar aquilo que a sociedade desculpa, considera normal, considera razoável, ou e além disso é, que faça parte de um pacto social que o que está determinado na lei seja observado. E aqui eu tenho dois problemas. O primeiro é que eu não tenho como verificar isso. E, ou seja, a lei carece de efetividade. E o segundo problema é que eu tenho certeza que se eu perguntar aqui quem acha correto, justo, normal, aceitável você só poder fazer cópia de pequenos trechos eu imagino que a maioria vai achar que não é normal, que não é justo, que não é correto, que não é aceitável. Então, onde está o pacto né, que a lei, teoricamente, deve proteger e tutelar? Uma outra hipótese de limitação, a hipótese do item 3, não constitui ofensa e, portanto, você pode, Fazer citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagem de qualquer obra para fins de estudo crítico ou polêmica, na medida justificada para o fim atingir, indicando o nome do autor e a origem da obra. É o então, direito de citação. Citação não tem problema nenhum. Você pode citar. Né? É diferente da cópia. Na cópia, o item anterior é eu pegar o livro, levar numa papelaria, falar, copia né, esse livro ou esse trecho do livro para mim. Aqui é na minha própria obra, eu falar. Segundo fulano de tal dos pontos abre aspas, transcrevo o um parágrafo 2, fecho aspas e coloco nota de rodapé indicando o nome do autor e a fonte. Tudo bem. Só que aqui diz passagens de qualquer obra. E se eu estou escrevendo um livro sobre literatura brasileira e eu quero citar um soneto. Um soneto é uma obra. Eu não posso citar na íntegra. O que são passagens de um soneto? É a primeira estrofe? São as, são as duas últimas, já que elas são menores? Eu não sei. O que a lei está aparecendo aqui é que ela impede você de citar uma obra na íntegra. E se for um haikai, que só tem três versos? Eu só sinto que é a primeira sílaba, né? porque o primeiro verso já é um terço da obra. Um terço já parece ser muito. Né? Então, mais uma vez, a lei é menos eficiente do que ela deveria ser porque ela está limitando o direito de citação ok, eu citar um romance inteiro dentro do meu próprio romance pode não fazer ah, o fulano estava lendo Grande Sertão Veredas para ninguém precisar pegar Grande Sertão Veredas eu vou transcrever o um romance inteiro dentro do meu isso é um problema óbvio mas ele está lendo um soneto uma poesia por que eu não posso citar na íntegra. Né? Especialmente porque citar essa poesia certamente não vai causar um prejuízo ao autor citado. Citar um romance na íntegra causa um prejuízo potencial, né? porque você vai deixar de comprar o um romance, mas uma poesia, não, provavelmente não. Isso já foi objeto de ação judicial uma vez, o SBT, só deve ter ouvido falar em foi imprensa. Né? Silvio Santos, ela é sempre a melhor novela, toda atriz. Lá nos anos 80, Silvio Santos elegeu, como sempre, a melhor novela foi da Globo, o melhor ator da Globo, né? normalmente assim. E aí o SBT usa pequenos trechos da novela para mostrar para os jurados do que se está tratando, e naquele ano mostrou um minuto da novela, novela, tem 200 capítulos, ele mostrou um minuto. E a Globo o que, que fez? Processou o SBT. Um pouco de ingratidão, né? Você está... A emissora concorrente está lá dizendo que sua novela é melhor. A Globo vai lá e processa o SBT. Essa ação judicial foi parar no STF. E a Globo perdeu. E acho que é uma boa decisão, porque a gente tá... é exatamente o direito de citação, só que não está acontecendo num livro. Está acontecendo na televisão. Ok? Né? É a mesma coisa. A gente volta a esse assunto daqui a pouco. Esse item daqui talvez seja o meu favorito. Não constitui ofensa, portanto pode. A representação teatral e a execução musical quando realizadas no recesso familiar. Gente, olha que generosidade. O legislador deixa você ouvir música em casa. É muito bom, não é? Deixa que você insere peças de teatro em casa. É muita generosidade. Mas não é só em casa, não. A generosidade é enorme. Também pode, para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo, em qualquer caso, intuito de lucro. Muito bom. Se a gente ler essa exceção restritivamente, porque, em tese, as exceções... Tem que ser lidas restritivamente, filme não pode ser exibido em sala de aula, porque filme não está aqui. Aliás, nem em casa, né? Porque também não está aqui. É, de novo, o legislador se metendo onde não tem que se meter, que é no ambiente doméstico. E é em razão desse dispositivo aqui, que frequentemente a nossa lei é votada como uma das piores leis de direitos autorais do mundo, especialmente no que diz respeito à educação. Porque, de todas as 13 limitações que eu mencionei, a única, que tem, tem uma outra, mas a única que diz respeito exclusivamente à educação é essa daqui. A outra diz que você em sala de aula pode anotar o que o professor fala. O que também é uma maravilha, né? Imagina o professor falando, parem de anotar porque viola o direito autoral. Era só o que faltava. Então a outra é essa, é que diz, não, você pode anotar em sala de aula o que o professor fala. E tem essa daqui. É óbvio que a nossa lei vai acabar sendo apontada como uma das leis mais ineficientes, ineficazes de direito autoral do mundo, no que diz respeito à educação. A última limitação que eu quero mostrar para vocês é, é uma limitação... Eu não sei se eu posso dizer que ela é a limitação central, mas talvez ela seja a mais abrangente, a mais relevante das 13. E ela é, sobretudo, relevante para um ponto específico que eu quero apontar para vocês. É o item 8 do artigo 46. É o último item do artigo 46. Prevê o seguinte. Não constitui ofensa, portanto eu posso reproduzir em quaisquer obras, pequenos trechos de obras pré-existentes de qualquer natureza, ou de obra integral quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova, que não prejudica a exploração normal da obra reproduzida, nem causa um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores. Por que, que essa limitação é tão importante? Porque ela é o direito de citação para qualquer tipo de obra, não só impressa, não só texto, não só papel. Ela serve para tudo. Então, eu vou contar um caso e vou voltar aqui para vocês, para vocês entenderem o problema no qual a gente vive. Uns dez anos atrás, o Nelson Reunev decidiu fazer um filme sobre o Chacrinha. E aí, fazer um filme sobre o Chacrinha, requer você falar de música. É óbvio. Né? De um programa musical, um dos mais importantes para a televisão brasileira, tem como fazer um filme sobre o Chacrinha sem música. Nelson Reunev fez o um filme mapeou as músicas e viu que as músicas tinham sua titularidade né, os direitos autorais sobre as músicas eram obtidos por 17 gravadoras e ele então entrou em contato com as gravadoras e falou eu vou usar a música sem pagar nada por isso porque eu estou usando um pequeno trecho da música e a lei me permite usar um pequeno trecho da música eu vou voltar lá e eu vou ler de novo com vocês mas eu quero que vocês leiam com olhos de responder a essa pergunta o Nelson Reuneff Pode usar pequenos trechos das músicas de um filme sem pedir autorização e sem pagar nada, ou não? Lê de novo. Você pode reproduzir, em quaisquer obras, pequenos trechos de obras preexistentes de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, desde que você cumpram três requisitos. A reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova, que não prejudica a exploração normal da obra reproduzida, nem cause prejuízo e justificado os legítimos interesses dos autores. Parece que sim ou não? É razoável dizer que sim? Parece que sim, né? Ele está reproduzindo num filme, pequeno trecho, a gente só tem que ter um pacto de que é pequeno trecho, né? Porque aqui é binário, ou é pequeno trecho e tudo bem, ou não é, e não pode. Então, vamos admitir que seja pequeno trecho de obras preexistentes, que são música, ou obra integral, ou de artes plásticas, porque não existe pequeno trecho de pintura. Nem pequeno trecho de escultura. Então, ou usa ou não usa. A reprodução das músicas era é o objetivo principal do filme? Não. Ele prejudica a exploração normal das músicas? Não, porque música você explora vendendo CD, ingresso para show, é, vende... explorando a música em rádio, DVD, não é assim? nem causa um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores. A lei fala em prejuízo justificado, ou seja, até preju prejuízo pode ser, só não pode ser injustificado. E aqui existe uma justificativa para você usar essas músicas. Não existe? Preservação do patrimônio, etc. Né? Patrimônio cultural, preservação da memória, etc. Nelson Heiner faz isso, é... comunica as gravadoras, às 17 Quantas concordam com Nelson Reuneff? Nenhuma. Nenhuma, muito bem. Né? O Direito Autoral é uma matéria meio óbvia, né? Assim, nenhuma. E aí ele decide fazer o seguinte. Em vez de lançar o um filme e esperar ser processado, porque ele sabia que ia ser, ele decide, em próprio, processar as gravadoras numa ação chamada ação declaratória, cujo pedido é, senhor juiz, declara que eu posso fazer o que eu estou fazendo. E aí o um juiz de primeiro grau do Rio de Janeiro, que é o primeiro, aquele que decide sozinho, decidiu em favor ou contra ele? Viu como o Direito Autoral é óbvio? Decidiu contra. E decidiu contra com o seguinte argumento. Nelson Reiner, você não pode fazer isso porque o seu filme tem fins lucrativos. Onde é que está escrito que não pode ter fim lucrativo? Além disso, não é direito de citação, ele não está citando música. Todos os livros que citam outros autores não acabam sendo vendidos? O livro em que a citação aparece não é um livro explorado comercialmente? Por que, que o livro pode e o filme não pode? Então Nelson Reuner perde em primeiro grau, recorre para o Tribunal de Justiça e ganha e depois ele é processado por outras gravadoras em ações condenatórias né? você violou o direito autoral, quer que você pague uma indenização, ele ganha também então o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nas duas ou três ações judiciais que envolvem esse caso, elas são recentes uma tem decisão do ano passado é, teve um, uma coerência de decisões em favor do Nelson Rodrigues. mas por que, que eu estou contando isso para vocês, se isso não tem nada a ver com bibliotecas isso é para mostrar que direito autoral é uma matéria muito pouco conhecida. Porque as pessoas, quando estão na faculdade de direito, não estudam direito autoral na faculdade. E aí quando uma ação como essa vai parar no tribunal, é possível que você tenha dois advogados litigando, sem que nenhum dos dois tenha estudado direito autoral, diante de um juiz que também não estudou direito autoral. Por isso é tão complicado a gente... Levar à apreciação do Poder Judiciário questões relacionadas a direitos autorais, porque poucas são as pessoas que efetivamente trabalham com isso e entendem. Nós temos aqui já dois problemas que nós não temos como solucionar. E eu mostrei os dois para vocês. Uma lei mal escrita, que tem até erro. Uma lei que interfere em âmbito privado. Uma lei que tira o direito de fazer cópia integral mesmo que isso não seja efetivo e pessoas que não conhecem direito autoral, porque não foram formadas para isso com relação a esses dois aspectos não há muito que a gente possa fazer né? a não ser esperar uma reforma da lei não sei se vocês sabem, mas o MinC durante muitos anos teve um processo de discussão da reforma da lei de direitos autorais que terminou com o segundo mandato do presidente Lula. Quando Lula saiu do governo, o Mink encaminhou para a Casa Civil a proposta de reforma da Lei de Direitos Autorais, e, enfim, acabou não prosseguindo, quando a Dilma assumiu seu primeiro mandato nomeou Ana de Holanda, que não seguiu com isso. Quando a Marta Suplicy veio a ser Ministra da Cultura, se esperou que ela levaria adiante, ela também não levou adiante. E agora, com esse Congresso, quem não quer sou eu, né? Espero que esse Congresso não decida nada relacionado ao direito autoral, porque se decidir, a minha impressão é que só vai ser para pior. Então é melhor que não tenha lei de direito autoral sendo reformada até 2018, pelo menos. O que a gente tem, por enquanto, é uma decisão do STJ dizendo que as limitações têm que ser interpretadas extensivamente. Numa redação para lá de rocambolesca, diz o STJ: Se as limitações que tratam os artigos 46, 47 e 48 representam valorização, pelo legislador ordinário, de direitos e garantias fundamentais frente ao direito à propriedade autoral, também um direito fundamental, constituindo elas as limitações dos artigos 46, 47 e 48, o resultado da ponderação desses valores em determinadas situações, não se pode considerá-las a totalidade das limitações existentes. Quais são as duas conclusões que a gente tinha daqui? Primeiro. Alguém tem que ensinar esses ministros a escreverem boas decisões, porque isso daqui é incompreensível. A segunda é que o STJ está advogando a ideia de que as limitações dos artigos 46 a 48 têm que ser interpretadas extensivamente. Ou seja, ao contrário de toda a teoria da interpretação do direito, que, que as exceções são interpretadas restritivamente, eu posso invocar limitações extras. Só que eu não quero, porque pra isso, para eu invocar uma limitação extra, eu dependo de um juiz que provavelmente não estudou direito autoral, você não consegue nem entender que eu posso usar pequenos trechos de uma música num filme, porque isso não viola o que já está escrito na lei, e imagina fazê-lo aceitar uma limitação que nem está expressa. Complicado, não é? Então, o que nos resta? Eu não quero sair daqui deixando vocês desalentar, mas de novo, venho aqui logo na primeira palestra, eu já coloco um monte de situação de problema e deixo todos amargurados. Eu não quero isso. Eu, na verdade, quero pedir a atenção de vocês para o que eu vou mostrar agora, porque isso está nas nossas mãos. Tem um professor, é, de que eu sou muito amigo, de que eu gosto muito, que é o Alan Rocha, e ele fala assim, olha... As limitações que nós já temos não são usadas por desconhecimento das pessoas. Então, é lógico que a lei tem que ser mudada e é lógico que ela tem que ser melhor. Mas vamos usar as limitações que a gente já tem e vamos implementar essas limitações? Por exemplo, um dia eu vi um contrato, salvo engano meu, entre a Prefeitura de São Paulo e uma editora em que a Prefeitura pedia autorização da editora para citar no material didático um parágrafo de um texto. Isso é um desserviço a todo mundo, porque essa citação já é permitida por lei. Se eu torno a prática contratual, pedir autorização para citar o um parágrafo, eu estou tornando tudo muito mais burocrático, muito mais demorado, e eu estou criando no outro a expectativa de que eu vou pedir autorização, inclusive, para aquilo que a lei já me permite fazer. Então, não podemos abrir mão das limitações. Não podemos. Fazer cópia de livro é, que esteja... Lembrando que os direitos patrimoniais se esgotam 70 anos depois da morte do autor. Não é? Direito autoral, a regra é, é um direito vitalício e com a morte do autor dura mais 70 anos. Meus caros, quando entra em domínio público, que já é esse prazo eterno, né? 70 anos, não acaba nunca. É, quando entra em domínio público, acabam todos os direitos patrimoniais. É dever da biblioteca dar acesso. Dever. Não é uma faculdade. Não é uma generosidade. É dever. E eu vou mostrar para vocês três situações. Essas nós podemos resolver. O primeiro caso é o caso de uma documentarista que, em 2007, 2008, estava fazendo um filme sobre é, prostituição no Brasil por parte das prostitutas europeias que vieram para cá no Entre Guerras. O nome da documentarista é Verena Kael. E ela fez esse filme, o filme se chama Aquelas Mulheres. E a Verena precisava de fotos da década de 30. Como essa daqui. Essa é uma foto de 1935. Prevê nossa lei de direitos autorais? Que os direitos patrimoniais do autor perduram por 70 anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento obedecida à ordem sucessória da lei civil. Essa é a regra geral. Mas, para fotografia, não vale essa regra. Para fotografia, vale essa daqui. O prazo de proteção aos direitos patrimoniais sobre obras audiovisuais e fotográficas será de 70 anos a contar de 1 de janeiro do ano subsequente da sua divulgação. Então, uma foto dos anos 30, uma foto de 35, está em domínio público, na pior das hipóteses, em 2006, sendo que a lei anterior, previo prazo de 60 anos. Então, na verdade, essa foto, cá entre nós, já estava tá no domínio público desde 96. Mas tudo bem. Como essa história que eu estou contando se passa em 2009, mesmo pela lei então vigente, as fotos de 35 já estavam no domínio público. A Verena vai à Biblioteca Nacional e pede cópia da foto. E a Biblioteca Nacional diz para ela assim: "Que você quer fazer com essa foto?" <risos> E aí ela diz Vou fazer um filme Ah, então eu não posso te dar cópia não Posso não, você tem que pedir lá Para o acervo tal tá. É, não, mas para o acervo do jornal Fora da Biblioteca Nacional né? O acervo do jornal que seria O suposto titular dos direitos autorais De uma obra que está em domínio público Ou seja, não há mais direito autoral Sobre essa foto A Verena foi lá, pediu um foi conversar com eles e até que cobrava, digamos, 5 a 10 reais, e lá eles cobravam 60. E ela me ligou e eu falei, Verena, isso está errado. Domínio público é domínio público, não tem mais titular. Avisa isso para eles, eles estão agindo de uma maneira equivocada. E ela avisou eles acabaram dando a foto para ela de graça. É, uma fé é um o desconhecimento misto dos dois, né? não sabemos. Eu sei que nessa época eu estava escrevendo minha tese, minha tese de doutorado é sobre domínio público. Eu estava escrevendo, eu fiquei revoltado com essa história e pensei só mesmo no Brasil, que ninguém sabe nada de direito autoral, de domínio público, é que pode, a Biblioteca Nacional não sabe sobre isso. E aí, pesquisando, me deparei com o seguinte caso. No Canadá, havia um pintor chamado Paul Kane, né, um pintor canadense do século XIX, que viveu no centro-norte do Canadá e pintou quadros como esses aqui. Este, este este. Em 2004, uma escola, um instituto de educação, na cidade de Norway House, no estado de Manitoba, é, recebeu a cidadezinha, uma cidade pequena, recebeu quatro pinturas do Paul King. E esse instituto queria celebrar, acho que parece que o Museu de Santo Lourdes que havia, havia doado, queria celebrar o recebimento dessas pinturas e queria fazer um folheto comemorativo do recebimento das pinturas para aquela cidade. E queria usar esta foto do Paul Kain, esse é o pintor, para ilustrar o folheto. Quem detinha a foto era a Néstor Montgomery, do Canadá. E ela... Uma vez contactada, disse que cobrava 150 dólares canadenses para dar acesso à foto. Até aí, não é um problema em si mesmo, porque o fato da obra estar em domínio público não significa que o acesso tem que ser dado gratuitamente. Significa apenas que não há mais direito patrimonial. Você não pode cobrar pelo direito de usar. Você pode cobrar pelo acesso pelo acesso no sentido de que conservar a obra tem um custo fazer uma cópia da obra tem um custo de mídia tem um custo do servidor que vai lá e faz a cópia da pessoa, tem um custo humano tem um custo de, de, de conservação mesmo da obra o problema é que o National Gallery disse que cobrava 150 dólares sendo 80 pela licença de uso além disso ela queria aprovar o uso da foto no folheto. Só que essa era uma foto de 1850, que estava em domínio público desde 1900. Ou seja, estando em domínio público há tanto tempo, aquele que detivesse a foto poderia fazer com ela o que quisesse. E, claro, o representante desse Instituto de Educação no Canadá ficou revoltado e foi procurar o Ministério da Cultura Canadense, que deu a seguinte resposta. A National Gallery é autônoma e cobra quanto quiser. E eu pensei, meu Deus, se até o Canadá é assim, né? Por que eu estou reclamando aqui do Brasil? É um absurdo, é, é absolutamente equivocada essa atitude. Só que quando eu li o texto, que contava essa história, o texto acabava aqui. E eu fiquei muito curioso para saber o que tinha acontecido. E escrevi um e-mail para o autor do texto, perguntando mas então... o que, que vocês fizeram? E, poucos dias depois ele me respondeu ele me respondeu um e-mail enorme e foi muito curioso que, nos seis primeiros parágrafos, ele desancava com o chefe dele, falava do chefe era incompetente, irresponsável. Sabe quando você precisa contar para alguém? E eu era a pessoa perfeita, porque eu não conhecia mesmo, né? E ele decidiu contar para mim. E, no final, no último parágrafo ele dizia Pegamos a foto de uma publicação da própria National Gallery, escaneamos e usamos no um folheto sem pedir autorização. Isso é uma violação de direito autoral? Não. Não. Porque se a obra está em domínio público, não importa em que meio ela se encontra, o acesso a forma como você teve acesso, Bom, a menos que você arrombe a porta da National Gallery, né? Aí, não Mas não importa a forma pela qual você teve acesso. Se você teve acesso legalmente à foto, como era o caso, eles pegaram a publicação que eles já tinham na National Gallery na e escanearam e usaram. Está tudo certo, porque o domínio público é para isso mesmo. E é por isso, agora já encerro aqui, é por isso que algumas práticas adotadas pela Biblioteca Nacional escapam ao que deveria ser feito quando nós estamos diante de obras em domínio público. E isso me causa preocupação porque, e eu vou mostrar para vocês, mas porque a teoria do direito autoral, como falei para vocês, eu precisaria de vários dias para a gente explorar todo o conteúdo do direito autoral. É muito complexa, é? Tem, tem muitos detalhes, é difícil, as pessoas não, não estudam na faculdade, nem só de Direito, mas o Direito Autoral hoje em dia é, conflito, vezes, é importante para jornalistas, para arquitetos, para bibliotecários. E o que me causa mais angústia, talvez, é que mesmo aquilo que é mais óbvio e mesmo aquilo que já deveria estar sendo feito, infelizmente não está. Então, o primeiro passo talvez porque esse seja mais simples e muito mais simples, certamente, do que mudar a lei ou do que é, educar os juízes e advogados, é, é a gente olhar para a lei como a gente já tem e já aplicar a lei. Já vai ser um grande passo se a gente aplicar a lei que já existe. E a Biblioteca Nacional, nas suas normas de reprodução do acervo, comete algumas impropriedades por exemplo, você tem um termo de responsabilidade para a utilização de imagem do acervo da Fundação Biblioteca Nacional. Ok, isso, não, isso em regra não é um problema. Contudo, dependendo da obra, quando vem escrito assim eu me comprometo a utilizar as reproduções do acervo cujas referências vão relacionadas ao final para a única e exclusiva reprodução em isso só faz sentido se a obra ainda está protegida por direito autoral. Se a obra está em domínio público, a Biblioteca Nacional não tem, ela, não é que ela não, não deveria. Ela não pode me perguntar, ou ela pode apenas se for para fins estatísticos, mas isso não pode ser um impedimento para me dar acesso à obra, porque essa conduta é uma conduta ilegal. Assumir o compromisso de não utilizar as imagens e outros trabalhos, edições, tiragens e publicações que não os especificados na presente solicitação e não repassar a terceiros as reproduções que me forem cedidas. Isso funciona se a obra não estiver em domínio público. Se estiver em domínio público, isso é ilegal. Tem mais uma coisa que eu vou falar para vocês, mas olha só, que ninguém nos ouça. A Biblioteca Nacional só pode proibir esse uso ou cobrar, como eu vou mostrar para vocês, pelo tipo de uso, se ela for a titular dos direitos autorais, ou se ela, ou se ela tiver um mandato, ou seja, uma, uma procuração do titular, dizendo para cobrar o nome dele. Se ela não tem essa titularidade, ela não pode cobrar. Vai cobrar a título de quê? Ela vai ser apenas uma depositária, né, uma possuidora daquele material físico, mas se ela não é a titular do direito autoral, vira a National Gallery lá dizendo: olha, eu estou cobrando 80 dólares pelo direito de uso. Que direito de uso? Não tem mais direito de uso. Não, é, não tem mais direito patrimonial depois que entra em domínio público. Você está cobrando por um direito que não existe. É como, é como um parque público, onde todos possam entrar, que eu coloco lá um uma bancada de um pré -entrar, você tem que pagar para mim. Por que pagar para você? Se todo mundo pode entrar de graça. Né? E esse é um problema grave. Vejam só ainda o que a Biblioteca Nacional faz. É... Aqui os valores... Essa tabela é antiga. A última vez que eu olhei, tem uns três meses, ainda era assim. Não sei se os valores mudaram. Mas vejam só essa, esse asterisco aqui. Para uso comercial, a tabela sofrerá acréscimo de 40%. Se a obra estiver protegida e a Biblioteca Nacional tiver direitos sobre a obra, ela pode cobrar. Mas se a obra está em domínio público, essa cobrança é ilícita. Viola a lei, viola a Constituição, viola tratados internacionais. A Biblioteca Nacional Francesa faz o mesmo? Faz o mesmo. Pois é, é como vocês podem ver, o problema do direito é porque... Em alguns lugares, na Argentina, por exemplo, eu não lembro se a lei argentina mudou, existe um domínio público remunerado. Na França, salvo engano, não existe. No Brasil existiu na lei anterior, hoje não existe mais. A ideia é, você está usando uma obra em domínio público, você paga um pouco para a criação de um fundo, para a preservação das obras, etc. Mas isso não existe mais na França, eu acho que não existe. E se a biblioteca francesa faz isso com obras em domínio público, ela age contrariamente à lei. Finalizando aqui. Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, eles têm um, um portal fundamental, que é o Portal Augusto Malta, fotógrafo importantíssimo para a história do Rio de Janeiro, que documentou a urbanização do Rio de Janeiro no início do século XX, né, a reforma do Pereira Passos, e o Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro consegue, na minha opinião, criar restrições ainda mais ilegais do que a Biblioteca Nacional. Como vou mostrar para vocês? Primeiro que as fotos estão todas com marcas d'água. Isso não chega a ser ilegal, mas se a obra está em domínio público, ela deveria ser acessível a todo mundo, né? E para você conseguir as fotos sem marca d'água, você tem que pagar um tanto lá. Quando você se cadastra no site para ter acesso às obras nos termos de uso, isso também eu verifiquei em uns dois meses. Você encontra o seguinte texto. As fotografias, imagens, textos, logomarcas e som presentes no site encontram-se protegidos por direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual e patrimonial. Ao acessar a página do site Augusto Malta, o usuário declara que irá respeitar todos os direitos de propriedade intelectual e patrimonial, bem como todos os direitos referentes a terceiros que porventura estejam ou estiveram de alguma forma disponíveis no portal. A reprodução dos conteúdos descritos anteriormente está proibida, salvo prévia autorização por escrito das instituições responsáveis pela salvaguarda dos documentos disponibilizados e, em hipótese alguma, o usuário adquirirá quaisquer direitos sobre os mesmos. Isso não é verdade. Isso, na é verdade, é uma ilegalidade. Isso daí viola a lei, Constituição, Convenção de Belo. Isso é um de à comunidade acadêmica, porque, vejam só, se tão poucas pessoas que estudam direito sabem qual é o âmbito de aplicação do direito autoral, imagina pesquisadores com outras áreas de formação que se deparam com termos de uso como esses daqui, vão negociar de que forma? É, a função de arquivos e de biblioteca é, sobretudo, na minha opinião, dar acesso. Dar acesso nos termos da lei não é dar acesso a qualquer custo, né, ou sob quaisquer circunstâncias, mas é dar acesso, e dar acesso mais amplo possível dentro da lei. E é por isso que me preocupa tanto quando termos de uso são tão frontalmente contrários à lei e tão frontalmente contrários a esse direito de acesso. E é por isso, e aqui eu já estou encerrando, e é por isso que quando a gente fala em direito autoral e o problema da lei ser mal escrita e o problema dela de, de ser compreendida, eu acho que o que a gente tem para fazer agora é olhar para a lei do jeito como ela existe e tornar essa lei a melhor lei possível, eu não tô pedindo aqui para a gente flexibilizar a direito autoral, para prejudicar os autores, nada disso é aplicar a lei. Vamos aplicar a lei como ela deve ser aplicada, com as limitações, com as permissões, para que todos possam ter mais acesso às obras, porque vivemos tempos estranhíssimos e nesses tempos estranhíssimos nós temos que fazer o que nos cabe para incentivar a cultura, para incentivar a difusão do conhecimento, o acesso a obras intelectuais, a pesquisa, a ciência, a inovação. Eu termino aqui. É... Eu sou um dos diretores do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, que fica na, na Praia do Flamengo. No nosso site, eu também estou falando em nome da Comissão de Direitos Autorais da OAB, de que eu sou membro já há nem sei mais quantos anos, acho que uns cinco anos. É uma comissão que tem feito um papel muito importante de discutir o direito autoral na prática, conscientizar as pessoas levar o debate para a população de modo geral, é, falar com juízes, falar com outros colegas advogados, para que o direito autoral deixe de ser uma matéria lateral, uma matéria marginal e tome o lugar que lhe é devido que é uma matéria no centro do mundo, no centro da nossa atuação nós temos no site do ITS se vocês forem na internet ITSR.org, na aba publicações todos os livros que eu escrevi estão lá, disponíveis tem muitos outros é, materiais disponíveis a minha tese sobre o domínio público eu publiquei em domínio público, ou seja, se vocês quiserem vender a obra e ganhar dinheiro com isso, boa sorte, depois me contem como vocês ficaram ricos, mas podem adaptar minha obra para mini série, para cinema, para espetáculo circeis, para tudo que vocês quiserem que tá em domínio público.